Oxum, a sabedoria, é o orixá da fertilidade da maternidade, porém, não é conhecida como uma grande mãe, mas sim como a deusa da vaidade. Existem milhares de histórias mágicas sobre Oxum, mas quem é essa mulher sem freios? Oxum determina seus próprios limites, bonita, extremamente vaidosa, quando está à frente do seu espelho, encanta-se com a própria beleza. Não é fútil. Oxum é a alegria, é a riqueza, é a harmonia, mas com, com a certa dose de harmonia para não cair na monotonia. É uma mulher de, a cada dia, importante e necessária. É a soma dos temperos certos que alimenta a nossa vida. Esta Abá é que poderíamos considerar mais cheia de defeitos e, ao mesmo tempo, mais cheia de virtudes. Às vezes inocente como uma criança, noutra esperta e adilosa como mulher, e em outra, em outra sábia como a mais velha. Oxum é a soma de todas as qualidades boas e ruins de um ser. Basta saber dosar que teremos a perfeição.